Obrigada, Mara, por estar aí com as crianças. Já tentei fazer live na minha casa, mas deu muito certo. Ah, na não. casa? Não. caso casa inteira. Na hora cachorro, na hora xixi. Inclusive, eu vou ter que contar aqui para as pessoas publicamente. Depois eu vou contar as minhas histórias, mas o hum. hamster ele foi destruído, foi assassinado. Não esqueça. Você sabia, sabia do hamster? Não eu vi que um ritmo, apareceu um hamster lá. É, um dos gatos, ele hum. conseguiu acabar com a vida, hum. mas. Não é? Né? Não, Esperado. Não, não. <risos> Esperado. Não, não. Então agora lá em casa a gente tem as minhas com a cara. É, gente. Então, né? Para as pessoas entenderem, né? Quem deu o hamster na minha casa, eu falei, não dá para ter hamster e gato na mesma casa. Então, qualquer criança consegue entender isso, né? Mas meu irmão não entendeu não, o, o, o, o gato. É... Não. Ele é, idade, <risos> ele é mais novo que a gente. <risos> O, o gato, ele de noite de madrugada, derrubou a gaiola do hamster, a gaiola estava em cima do, da, da, da bancada assim, do quarto dos meninos, ele derrubou no chão a gaiola, abriu, porque ele não conseguia abrir a portinha, abriu a gaiola, aí o hamster saiu andando, ele pegou o hamster, quando a gente ouviu o barulho, foi ver ele já estava pulando a janela, a gente saiu correndo atrás, aí ele apertou o hamster com a boca, e cuspiu. Aí, quando era que eu peguei o ramo, ele não tava sangrando nem nada. Mas era com um batimento cardíaco bem fraquinho. <risos> <risos> Aí eu fiz massagem cardíaca, porque eu não sabia se eu soprava a boquinha, fazia a respiração boca, mas eu fiz uma massagem cardíaca. Tava assim, bem fraco ele assim, com o olho aberto ainda, ah, mas assim, agudiu. paradinho, assim. Ai meu Deus, ele tá morrendo. Chamei o marido Arthur, socorro, o Ramos vai morrer. Nossa, e agora, o que a gente faz? tá que você <risos> tava tá acertar pra gente levar? O que a gente faz? Aí ele ficou naquele angústia, o coração foi fracando, tá o olho dele foi fechando assim. Ai meu Deus, o ai você tá morrendo. Morreu. Tô acreditando, acredita. Pra contar com os meninos outro dia. Às vezes eles não eles. viram. Né? Não. É. Aí no outro dia, Paulo virou pro gato e falou assim: Boquinha branca, você é um gato selvagem. <risos> Eu vou te levar pra selva. Porque um bicho que mata outro bicho deve morar na selva, numa casa. Eu falei, Paulo, mas é normal, ele é um gato. <risos> Enfim E a gente tá falando mesmo? <risos> vamos falar de a Então nós vamos falar agora, gente Eu tô falando essa coisa toda de bicho <risos> A gente entender que a gente também tem um lado bicho Que a gente tem instintos, né? Nós somos bicho Nós somos, é, nós somos bicho Apesar de sermos humanos A gente tem uma uhum. coisa muito forte de bicho Por isso que essa live hoje aqui Eu chamei a doutora Carol Que é pediatra E que tem uma fala muito bacana sobre essa questão da gravidez de 12 meses, né, Carol? A gente conversa muito sobre isso. Isso é uma coisa que eu senti muito nas minhas gravidezes, nos meus partos, nos meus cospartos. E que vocês, estão aí do outro lado, que estão mães ou que estão grávidas, também sentem. A gente que é mãe, a gente sente isso, não é uma coisa racional. A gente sente no nosso coração, no nosso ventre, assim, é uma coisa instintiva, igual o gato. O gato ele não sabe por quê, mas dá um desespero nele, uma agonia, ele tem que pegar aquele rato e apertar ele, uhum. entendeu? Não dá pra falar assim com, o oh, gato, peraí, você mora na minha casa, minha casa tem é sofá, tem cortina, você é um gato civilizado, uhum. né gato? Lê é os manuais, aqui. Os manuais, manuais aqui, você é um gato, olha aqui, você tem perfume, aí a gente, a gente quando trouxe os gatos, passou baunilha neles pra eles ficarem amigos. Aí meu menino passou baunilha no rato, no hamster, pra ele ficar amigo do, do gato. Ô, gente, ô, gato, você cheira baunilha, gato. Não aperta o hamster, não. Na hora que a gente tem o neném, a gente tem que, tem que ter esses instintos, gente. Tira os perfumes, vira bicho, bota o neném aqui, ó. Fica pelado com o neném, porque o neném quer isso. O neném é instinto. O neném não quer aquela roupinha bordadinha que você comprou no Chovão em Maia. Não. Não quer nem saber. O neném quer pele, é corpo, quer, quer presença. O neném é isso aqui, ó. O neném é tato. Explica aí, Carol, qual que é o qual que o neném sente? Ele enxerga? O bebê vai começar a enxergar melhor com o desenvolvimento. né? Quando o bebê nasce, ele vê com mais nitidez uma distância ali de 30 centímetros. Que é justamente a distância quando ele está no peito da mãe. Aquele olho no olho. Né, é que o bebê vê com mais nitidez e a visão de contraste, ela é melhor. Né? Por isso que até a auréola nossa fica hiperpigmentada, escurece, o bebê consegue identificar ali a mama pelo uhum. contraste, para ele conseguir mamar. Então é tudo muito orque bem orquestrado. Né, a visão ela vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da criança, começa a ficar um pouco melhor depois dos três meses, né, ali com seis, nove, um ano, que a gente já tem uma visão melhor, que a criança já começa a ter um pouco mais de noção de profundidade para explorar os espaços quando começa a caminhar. Né? Então como é que o bebê explora a mãe? O mundo, através de qual órgão É a pele. É a pele. E aí a gente Eu acha taque. que a pele, né, é, é, é só casca, né? É só... Aí você joga o neném lá no berço fala aí, fica aí, tá, meu filho? Você e o ar. E aí ele chora. Aí você fala, então você cala a boca aí. É. Porque a pele é um órgão sensorial, né, e a gente tem muitas trocas ali. E esse contato de pele com pele libera um o Isso aqui é neurônio puro. Neurônio puro, sensação pura. Você vai transar sem encostar, não vai rolar né amiga, você não vai sentir, tem que, tem que tocar, tocar, sentir, o neném ele tá todo em, em volta, em água, em líquido, está tá todo sentindo lá dentro, aí ele sai, você que ele fica sem sentir nada, solto lá no berço, soltinho, ele quer sentir a mãe dele, <risos> sentir o tato pegar nele, ele quer sentir, sentir, ele quer ficar sendo pegado o tempo inteiro. E o tá contato pegado. da pele com a pele vai desencadear a né, liberação de hormônio. de endorfina, hormônio? De endorfina, serotonina, diminui a liberação de cortisol. Então, então vamos só... falar, que é endorfina. Que hormônio que é isso? Endorfina. delícia, endorfina. Endorfina, a gente. Quando a gente come chocolate, torta de chocolate, né? É um pensar, né? Prazer, relaxamento, serotonina. Neném quer... Gente, quem não quer endorfina, serotonina, gente? É. Floxetina na veia, é antidepressivo isso. É. é que todo mundo quer, gente. Todo mundo quer endorfina, serotonina, amor, prazer. Você não quer isso pro seu filho? <risos> Você não quer? Então abraça seu filho, dá cola, amar no sling, carrega, ama. É disso que a humanidade precisa. Hum. Não adianta parir o menino na água lindamente e jogar ele lá no berço, não. Por isso a gravidez dura 12 meses. Não dura nove, não. Doze que a gente tá falando que dá gravidez, tá? Da hernia, depois continua a vida. Né, Carol? Sim. A vida continua, né? Mas a não gente é. tá falando... Não, tanto é que desde quando, os estudos que foram feitos, quando, logo quando acabou o berçário, né, Porque antigamente os bebês nasciam e tinha aquela sala, aquele salão que os bebês ficavam, né, Entorçando, cada um no seu pacotinho, no seu bercinho, e hoje a gente não tem berçário mais, a gente tem um alojamento conjunto, né, o bebê fica com a mãe, né, no quarto, não separa, a não ser que o bebê tenha alguma condição que precise, né, autorização, alguma questão respiratória, mas é, a presença do bebê com a mãe, a a questão do berçário não, não existir mais, né, que já vai mais de 10 anos que a gente não tem berçário, diminuiu muito a taxa de depressão na terra. Então esse contato, essa liberação de hormônio é tanto para o bebê, pra como para a mãe, pra mãe. mãe. Né, então esse contato físico ele é fundamental. Né? E a sociedade toda nos leva para um caminho oposto. Né? Me dá essa neném aqui, mãe, que você dormir tranquila essa noite, na verdade, às vezes, o que a mãe precisa é que você, vó, ajudante, vá limpar a casa, vá fazer a comida pra ela. Mas a mãe, às vezes, não quer que você fique com o neném pra ela, mas quer que você resolva o resto das coisas pra ela poder ficar com o neném sem outras coisas pra fazer. Limpa aqui, sujei, baguncei no banho, você vai organizar. Agora, um momento bom que é ficar com o neném tranquilinho aqui, dormindo, liberando. É. Neném aqui. Gente, a gente libera. Por que, que você acha que ela é neonatologista e eu sou obstetra? Porque na hora que a gente pega o um neném... Ah... trabalho tem coisa ruim não. Ah, na hora que a gente é pega o um neném, segura o um neném, a gente, todo mundo, ah, esses hormônios de prazer. É por isso que neném é aquela coisa fofa, assim, ó. Todo mundo fica louco o um neném, assim. E é um estado fusional, né? A Laura a fala muito disso, de um estado fusional emocional muito grande. Né? Aquilo que a mãe sente, o bebê sente, Sim. né? Em termos da psique materna, Sim. isso tudo... A gente não pode esquecer, né? Porque existem essas outras camadas que não é só a questão do, do, do corpo físico, né? Então tem muita coisa que. É, pode ser que a ciência ainda não tenha conseguido provar com estudos randomizados e parará parará, mas que na prática a gente vê que isso. A existe, gente vê né? isso o tempo inteiro. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente, que essa, as lives desse mês. Quem estiver participando e quiser, a gente tem um curso que a gente chama Projeto 12 meses, é um curso aqui da Vila. E quem quiser participar desse esse curso, a gente, por causa desse mês, do Projeto 12 meses, Aninha, obrigada, Aninha, está além da live. Quem quiser participar dessa, desse projeto, é só mandar um e-mail que a gente está doando R$100,00 para participar desse projeto mandando e-mail aqui, você vai receber no seu e-mail esse bônus, esse ticket de 100 reais para você poder participar desse projeto nosso online. Meses. Vila Mil, barra, projeto 12 Projeto12meses, se você quiser conhecer, tá? Mas fecha aspas. O que eu queria falar com vocês é o seguinte. Essa gravidez de 12 meses, essa fusão da mãe, a gente vê isso o tempo inteiro. Muitas vezes a mãe tem alguma algum medo, alguma angústia ali no pós-parto. E aí ela me fala, Késia, eu nem chora, nem chora, nem chora, nem chora. E aí eu pergunto, por que você chora? O que que chora dentro de você? E aí ela desaba chorar e me fala, Késia, eu choro porque eu queria parte normal e não tive. Eu choro, tive agora esses dias um caso desse assim. Eu choro porque eu tive, eu tenho, eu tive um, eu tive um paciente recente que teve na adolescência, ela precisou fazer uma cirurgia na mama e a cirurgia complicou, ela teve que refazer a cirurgia, foi uma complicação grave e ela teve que retirar todo o tecido do mamário. Então, ela cresceu desde adolescente sabendo que ela não poderia aumentar Isso foi muito traumático para ela, muito, muito, muito traumático para ela. E, e aí, na, durante a gravidez inteira, ela falava disso para mim, tinha esse, esse trauma, teve um parto maravilhoso e tal, mas... Na hora que ela. E ela já falava assim que ela, quando o neném nascesse, ela não queria pegar o neném sujo, ela já foi criando algumas barreiras. E a gente percebia essa coisa dela, assim, com a amamentação. Gente, a gente tem essas angústias, todo mundo passa por esses medos, assim. Eu posso contar a minha experiência, você também não uhum. contou as suas coisas, não uhum. contar a sua também, o que você é. quiser. <risos> a minha experiência que eu tive, meu primeiro bebê, foi um bebê especial, pra quem né, já contei várias vezes aqui, e faleceu logo após nascer. E aí, assim que meu bebê nasceu, faleceu, a gente foi pro cemitério, enterrou. Eu voltei pra casa e meu marido enfaixou as minhas mamas E eu tomei o um medicamento pro leite secar. E depois disso, eu desenvolvi consciente ou inconscientemente, meio que uma birra de aleitamento, assim. É, não vou aumentar. Por que não? Porque aumentar sofre muito, dói muito, minhas pacientes todas sofrem muito. Já drenei muito abscesso de mama. Claro que inconscientemente eu tinha um trauma... Disso que eu vivenciei, que eu cheguei em casa com a mama cheia de leite, tive que ter as mamas amarradas porque eu não tinha bebê para amamentar. E aí eu lembro que eu pegava um ursinho que eu tinha e ficava segurando de noite. Escondido, claro, né? É, ficava abraçando esse ursinho, dormia com o ursinho, porque no meu instinto, eu tinha pareito neném. Cadê o neném? Instintivamente eu queria amamentar. Mas racionalmente era ótima, uma semana depois você trabalhando, mas na hora lá da escuro que paga as luzes, que você deita, eu chorava passando sim. É, porque tem liberação de hormônio e assim, a fisiologia é, é, é, soberana, é soberana, né? Então a gente não tem como lutar contra o que está acontecendo ali no nosso corpo, né? Tudo... É um resgate muito é, da é, nossa natureza. É uma natureza, confusão, é. assim. E esse entendimento, às vezes, ele é muito difícil, porque a gente não tem espaço e, e oportunidade para viver isso sendo uma mulher que produz, que, que representa papéis, né, e que tem que lidar com com, com tudo da vida esses né? papéis aí é. representa papéis é muito forte sabe cara é. Então, assim, mergulhar nisso e aceitar isso. Não que você vai identificar um problema X e porque você tá chorando, né? Isso é uma coisa, assim, causa e efeito. Sim. Mas, às vezes, é um trabalho de toda uma vida. Sim. E, e, e estar disposta a isso para poder viver de um jeito, às vezes, mais leve, né? Porque senão fica pesado, eu acho. Assim, são, são mil coisinhas, às vezes. É. Às, a gente, às vezes, a gente fica a vida inteira identificando né, eu até hoje, com 40 anos de idade, identifico questões que me afetaram na minha primeira, na minha segunda, na minha terceira, na minha quarta experiência de, de gravidez, de parto, de maternidade. A gente vai, que a vida da mulher eu acho que é um vai e volta, né? Uhum. E, né e, e o pós-parto, eu falo muito com as mulheres isso, o pós-parto é uma janela na sua Sim. alma, né? Você, você começa a, a se enxergar, é aquela a sombra, né? a é. última. A diferença de sombra, né, do, do, da questão da depressão pós-parto, né, de, de... Porque ela usa uma palavra que é indefectível, né, que assim, você não foge né, da sombra. Algumas mulheres vão... Ok, tá ótimo e vão passar por isso, mas aquilo vai ficando, né. A gente vai juntando nos nossos porões lá e, e, de certa forma, vai refletir na criança. Porque é uma simbiose muito grande, Sim. né. Mas, eu acho assim, a gente tem que, eu acho que o pessoal às vezes entender, né, do que que a gente está falando, assim, na questão <risos> da esterogestação, né, que o bebê não vai nascer pronto. Não. Né? O bebê não nasce pronto e tem todas essas, essas questões emocionais da mãe para serem trabalhadas, né. Então foi uma teoria do, do antropólogo humanista inglês chamado Montagu, Montagu. É, que falou que a gestação não se encerra aos nove meses, que a gente teria aí pelo menos mais três meses para gestar o bebê fora do útero, tá? Que corta o cordão, mas fisicamente existe ainda essa questão para o bebê se desenvolver aqui fora e a gente tem que simular esse ambiente intrauterino para esse desenvolvimento terminar de acontecer. Então, esses primeiros três meses são ainda de gestar aqui fora a criança. Então, isso a gente entende muito bem quando os pais falam Ah, meu bebê tá trocando dia pela noite. Eu escuto isso todo dia. Né? Um bebê de cinco dias de vida na consulta lá que a gente faz. Né, numa tendeia aqui. Né? Ah, meu bebê tá trocando dia pela noite. meu berço tem, meu berço tem espinho. Tudo isso, é, é, é, a gente entende que o bebê tá passando por uma gestação e todos vão passar por isso. né. Então, assim, a teoria, né, que ao longo do desenvolvimento, o nosso quadril foi se estreitando, porque a gente caminha uhum. muito. Uhum. O bebê, né, humano, é um bebê que tem uma cabeça proporcionalmente maior do que o resto do corpo. Se, se quem já tem filho, já tá assistindo, uhum. olhar a cadernita, né, uhum. Deus os o pediatra médio em sala de par, o percentil da cabecinha geralmente é o maior, né, do que o percentil torácico, abdominal. Então, bebês... Humanos têm uma cabeça grande. Se essa gestação se prolongasse mais, o bebê não passaria pelo canal de parto. Então o bebê tem que nascer para completar esse desenvolvimento aqui fora. Né? Então ao longo dos três primeiros meses, o crescimento do cérebro da criança é de 2 gramas por dia. Então a gente tem um crescimento muito grande. Depois, dos três meses, esses percentis, eles se igualam. Né? Que a gente tem um bebê mais harmônico. Mas até então o bebê é cabeçudo, né? Uhum. está crescendo uhum. muito a questão neurológica. Então ele vai demandar muito desse contato que vai ter que simular a mãe vai ter que simular esse ambiente intrauterino aqui fora, né? E aí é o desafio. É complicado, é difícil, né? Porque dentro do útero o bebê não sente fome, não sente frio, não sente medo é um ambiente altamente todo controlado, né? E sabe o que eu percebo, assim, eu que tive três filhos, não sei se as mães de muitos também percebem isso. Cada um é, passa por essa estrogestação de gestação de maneira diferente. A sensação que eu tenho é que tem uns que adaptam mais fácil, sabe, assim. É, porque eu percebo que é uma, é uma adaptação ao mundo externo. Uhum. Eu, eu, sinto, eu sinto assim, que a gente é meio canguru. O humano é meio canguru. Ele passa, porque o canguru realmente nasce, na, quando nasce, né? Sai de dentro do corpo da, da canguru, da mãe canguru, é um embrião desse tamanhozinho, assim. Quem já viu nos vídeos aí, a gente, eu vejo com meus filhos, e entra naquela bolsa ali. É um, é um, é um fetinho mesmo, entra na bolsa ali e fica ali mamando no pec dela, né? A gente, não, quando a gente sai, já, já é um ano, assim, né? Já, já tomou banho, já tá solto. Não parece um feto. Já nasce igual a gente. Mas não faz nada sozinho, é completamente dependente da gente é, O que eu percebo é que é, cada um é diferente é, Esses bebês que são bem grudados, assim, eles têm que ficar grudados na mãe o tempo inteiro Que se desgrudar chora e quer ficar grudado no peito plugado São bebês que realmente precisam de mais dias, tem uns que são mais independentes Tem uns que desgrudam e não choram e aí ficam ali três horas, aí grudam de novo para mamar. E desgrudam e ficam três horas desgrudam. E tem uns que ficam ali cinco horas de noite, seis horas dormindo. Porque, gente, bebês são igual a qualquer ser humano, são diferentes. É. Nós somos neurodiversos, né? Neurodiverso. Olha a assim. Neurodiverso. essa Então, tem crianças que vão demandar mais, tem crianças que vão demandar menos. E, geralmente, as crianças que demandam mais carregam, né, no, no DNA, aquele instinto de sobrevivência. Né? E filho do mesmo pai da mesma mãe, tá? Isso que eu falo em errado. <risos> Como é que pode ter sido filho do mesmo pai e da mesma mãe e ser tão neurodiverso? Um. Tchau, mãe! Vou dormir. Pega a cobertinha, com dois <risos> anos de idade, deita na cama e dorme até amanhã. E o outro. Mãe, mãe, não consigo dormir sozinho com nove anos de idade. Mãe, dorme comigo, mãe. Tem medo do monstro. É. Meu diverso gostei essa palavra. Então, assim, é, é um comportamento mesmo de preservação, né? A Bianca Rosa Menezes está falando que o primeiro. Era mais tranquilo, o segundo era só eu e o colo. É na minha casa, não. Na minha casa foi esse, assim, não. Minha casa é o primeiro que é esse aí que. Mãe, hoje ele vai não vai gostar que eu tô aqui fazendo. Por que, que você não faz a live aqui em casa, mãe? Pra você ficar comigo aqui. Não acho certo você faz live todo dia. Paulo, live é só quarta-feira, Paulo. Não faço <risos> live todo dia. Mas ontem... não Ontem não foi live, ontem foi parto, Paulo. Mas por que o parto foi logo na terça-feira, meu oh, filho? Deus Mas Deus. eu não escolhi, não é nem <risos> que escolhi, o dia do parto. <risos> então, eu acho que a mãe não precisa ficar angustiada. Se ela, se ela consegue compreender isso, uhum. que é. Claro que eu acho que ela tá entregue. Ela não tá nem pensando muito, né? É. Sente. Isso. E, e ela tem que ter essa oportunidade de sentir. Porque às vezes o que a gente faz é metalhar de informação. Racionalizar demais. Deixa eu te dar a dica, deixa eu te dar esse livro, deixa. Blá blá blá blá. Enche de conselho. E a mãe perdeu, perdeu a cria ali, né? Então, aquele, aquela chuva de hormônio vai pro Rafa agora. E tem ela tá como querendo racionalizar tomar. o amor, o tesão, a paixão? Tem como? Aqui eu tô apaixonada por você. Por quê? Porque você tem cabelo preto, porque você tem olho verde, porque você é, tem. Você ganha qual o salário seu? É um salário bom aqui na minha lista. Todos os preceitos que eu fiz aqui para um bom marido, você tem. Apaixonei. É assim, gente? Não, porque eu fiz uma lista aqui de tudo que eu queria pra um homem que eu queria apaixonar. Aí eu já apaixonei. Que bom. Um beijo, já ah. É assim que apaixona? Não é. O processo é químico. Filha, não é assim que você apaixona. Não é assim, ó. Que cheiro de neném. Gente, apaixona não é que você pega o neném assim. Você se apaixona pelo neném. Desce o leite, você bate no peito sabe? E por isso que eu falo assim, a gente é bicho, porque é esse bicho. processo acontece. Com e vai aumentando, animal. né? o é. primeiro dia, você vai meio que assim, meio instintivo, você vai dando peito ali. É, não, é, não é uma paixão, é diferente do que eu falo com as pacientes, não é aquela paixão, amor, assim, é, é uma coisa, é bicho, é, uma coisa é racional. Uma, você tá ali é. cansado dando peito pro neném, não é aquela coisa assim, que bonitinho, guti uhum. né? Igual da, da avó. É, mas isso vem, eu acho, muito quando a gente se permite, quando a gente tem uma, uma, um apoio e não uma interferência, Sim. né, abusiva, de querer invadir, de querer orientar demais. Orientar. Porque senão é isso, né, vai embora aquela questão do, do, do instinto todo, vai. né. É difícil é, ajudar é, a gente tirar o instinto, né. É, é difícil, e assim, é, é, quem cuida, eu acho que tem que ter um olhar muito sensível, né, de perceber o que que a mãe... Tá buscando se é uma ajuda, um amparo, ou se é informação porque ela tem que ser perfeita, é. né? E aí essa ideia de perfeição que nos colocam assim, né? Desde sempre é que tem que ter um quarto lindo, maravilhoso, o um berço lindo, maravilhoso, esse remédio porque esse remédio me falaram que é bom, esse negócio, essa pomada, blá blá blá blá. Então, né? Faz aquele arma, aquele circo todo, né? E o que é necessário, realmente, às vezes, é muito mais esse resgate do instinto e, e, e se permitir né, essa descarga de hormônio, né? Que é a ocitocina, né? Que é a ocitocina. A então, gente, a gravidez de 12 meses, na gravidez, a mulher, toda mulher grávida já tem no sangue quantidade de ocitocina, que é esse hormônio, maior do que qualquer pessoa não grávida. Ostocina é um hormônio que a gente tem nos nossos neurônios, é um neurotransmissor, ele comunica um neurônio com o outro e ele também é produzido em grandes quantidades na hora do orgasmo para dar o prazer sexual no nosso cérebro, aquele relaxamento que dá depois do orgasmo e também é produzido no útero na hora do orgasmo, a contração do útero. E também é produzido durante o trabalho de parto, para contração do útero. E também na hora da mamentação, para ejeção do leite. Então, na hora que ele é produzido nesses momentos, ele vai para o nosso cérebro e dá essa sensação de relaxamento. E também, uma outra função da ostocina, que está sendo muito estudada pelos antropólogos, é de ter essa, essa função de ser o hormônio da, do afeto, o hormônio das relações. Tem muitos estudos mostrando que as pessoas que têm concentrações maiores de ocitocina são pessoas com maior, com maior capacidade, por exemplo, de fazer doações, de dar esmolas, de terem relacionamentos é, é, de casal com maior duração. É, a, as pessoas, por exemplo, que estão em prisões, que cometem crimes, têm menos concentração de ocitocina do que pessoas, assassinos, por exemplo, do que... Grupos controle. Então, está sendo muito estudado esse hormônio. Então, o Michel Rodin, que é um, um cientista que pesquisou muito é, o parto na, desde o século passado, ele já tinha muitos estudos com ratos e estudos né, de observacionais com parto e com violência em cidades, em grandes centros. Ele tinha já essa teoria de que o estocina estava relacionado com isso. E o que a doutora Carol está falando aqui agora é que essa citocina que é liberada no momento da amamentação tem tudo a ver com esse vínculo. E o que eu completo aqui, já trazendo com a gravidez e com o parto, é que é tudo um, um caminhar contínuo. Né? Claro que a gente sabe que nem todas as mulheres poderão vivenciar o trabalho de parto e o parto. Nem todas as mulheres vão poder vivenciar a amamentação. É né? um número pequeno de mulheres, não vai vencer o trabalho de parto, parto e nem a amamentação. Mas a gente como profissionais de saúde, vocês aí do outro lado, como mães ou amigas de mães, né? ou, ou sociedade que está pré, perto de mulheres grávidas ou lactantes, a gente tem que sempre propor esse ambiente. Sim, e na ausência dele a gente tem a pele. A pele. Entendeu? A gente não pode esquecer da pele. O, o toque também isso. De Deus, assim. então, o assim, beijo, é Isso. O beijo, o abraço. É muito poderoso. Então, aquela coisa de o bebê só tá querendo colo, vai ficar mimado ou quer te manipular. É, é, isso é uma construção muito cheia de, de preconceitos e, né, e, e de não entender mesmo o comportamento humano do bebê. Né? Assim, um bebê que não sustenta a cabeça, vai conseguir manipular quem, gente? O bebê não consegue sentar sozinho. Né? Assim, então, é, é, não é um raciocínio que a gente deve fazer, e eu acho que isso tem que ser muito combatido, sabe? Porque a construção toda da humanidade, a gente tem que pensar que a gente quer evoluir. Né? Então, a base, a gente tem que nascer bem, né? tem que viver bem, criar bem, da melhor maneira possível, com afeto, assim, entendo dessa forma. Né? O que eu, que eu gosto sempre de conversar com as mulheres, assim é que o equilíbrio da relação da família é a mãe, o pai e o bebê, né? É, o bebê não está ali para manipular e a mulher, você falou de uma coisa aí da, dos papéis que a gente tem que representar. Existe sim para nós mulheres uma grande dificuldade de representar esse papel de mãe, principalmente no começo. Depois que a gente já aprende a dançar essa dança né, é, eu olho hoje quando eu vejo a mulher começando a dançar essa dança, eu me coloco no lugar dela e falo assim, eu tô aqui, conversa comigo, me fala o que você tá sentindo, né? Eu já tive aí no seu lugar, eu sei o que, que você tá sentindo, né? Eu não achei fácil, né? Assim, claro que eu, eu entendo que quanto mais a gente tem esses outros papéis, mais difícil é entrar no pão de mãe, é. Eu tenho certeza que quando a mulher só tinha um papel, que era ser mãe, era mais fácil, talvez, ser mãe. Claro que ela tinha outras dificuldades e dores, que talvez desejar ter outro papel e não poder, por a sociedade, não abrir as portas para ela. Poxa, sou tão inteligente, eu podia ser médica. Uhum. Eu tenho capacidade de ser pianista e dar um recital, mas eu não posso, porque só os homens podem. Eu posso... Ser política, mas eu não... os homens não são, né? Uhum. Talvez... a gente sabe que tinha esse grande sofrimento das mulheres. Hoje a gente tá no outro lado. É. A gente tem um sofrimento de a gente não saber... Abrir mão das outras questões para mergulhar no universo da a maternidade. Gente não, ou não consegue. É. E a gente fica ali naquele conflito, naquela angústia e... Eu te conto assim que eu vivo isso todos os dias com meus pacientes. De ver a angústia delas, de como que eu vou dançar essa dança, uhum. equilibrar isso aqui. E a volta ao trabalho, né? E, aí, e, e eu vou querer, eu não quero, eu, porque uhum. não é só não posso. Muitas vezes, hoje o meu filho de 9 anos, o Paulo, que é o que mais me questiona: Mamãe, as mulheres não têm que trabalhar, só os homens. Quem te fala isso? Não, tem muitas mulheres aí que. só o marido que trabalha. Por que, que seu papai não trabalha e você fica comigo aqui? Falei, pá, mas eu fico muito com você. Olha aqui, eu fiquei a manhã inteira hoje com ele. Fiquei com você hoje aqui a manhã inteira. E ele, mas precisa que ficar o dia inteiro. Eu falei, mas você vai ter aula à tarde. Mas você tem que ficar comigo aqui não meu lado na aula, na aula online. Aí eu falei, mas por quê? Pô, porque uh, você tem que ficar comigo, mamãe, eu preciso de você. E aí, eu já tô velha, né, velha que eu tô falando, tô experiente, eu não sofro mais com esse tipo de coisa. No começo eu sofria muito, muito, muito, muito. Hoje eu não sofro mais. E aí eu falei, meu filho, mamãe ama trabalhar. <risos> Você sabe que eu amo e eu, eu tenho essa missão. Eu tenho algumas missões na vida que Deus me chamou pra fazer. Uma das minhas missões... É, que Deus me deu foi, foi cuidar de vocês, dessa casa, do seu pai. E a outra missão da minha vida é cuidar das pacientes, cuidar da clínica. É essa missão que ele, deu, que chama, que ele me deu chamar medicina. Um dia ele vai te dar uma missão também. E ele ficou me olhando assim, meio sem acreditar, sabe? E eu sei que ele sente ciúmes disso, da minha profissão, sabe? E eu sei que ele tava falando isso porque tem algumas mães de coleguinhas dele que não hum. trabalham. Sim. E eu sei que esse final de semana ele, ele foi na. ele teve com um coleguinha que a, a mãe tá em casa. E, e eu acho que ele sentiu, ele ficou observando assim a mãe em casa, ele ficou assim. E eu, quando eles eram pequenos, eu, so, eu sofria muito com isso. Muito, uhum. muito. Meu coração doía, eu me sentia. Hoje eu não sofro mais, também porque eles são maiores e porque eu não me sinto ausente assim. Uhum. Eu consigo hoje, graças equilibrar. a Deus, equilibrar e ter uma carga horária em casa muito grande com ele, sabe? Mas no começo, quando eu ficava, tinha que trabalhar muito fora de casa, muito plantão. Eu, eu sofria muito, assim. E às vezes até me questiono hoje, assim, por que eu fiquei tanto fora de casa? É, não, não era uma precisão financeira. Uhum. Era uma precisão muito mais de afirmação pessoal. Sim. Eu tinha que mostrar pra mim mesma. Que eu era... Eu que eu era médica, uhum. profissional, que eu tinha meus empregos, que eu era maravilhosa, que eu, que eu queria chegar naquele lugar profissional naquela época. Uhum. Não precisava chegar naquela época. Eu ia chegar depois. Por que, que eu tinha que chegar naquela época? Mas eu que fazia aquela meta pra mim. Uhum. Então, por que a gente não questiona? Por que, que as mulheres não, tem, não param pra pensar que... Por que, que você quer essa... Ascensão de carreira agora, minha filha. Grávida, curte esse momento seu. Você vai abrir um filial de sua empresa agora, grávida. Aproveita, curte, vai passar. Não tem como voltar. Você comprou uma passagem para Grécia, para as maldivas, está no meio das maldivas e agora vai ficar mexendo no celular o dia inteiro, bobona. Vai passar a sua viagem para as maldivas? Desliga a televisão e vai curtir. Entendeu? Você tá. Tá no meio da gravidez, no meio, o nenenzinho vai, vai crescer, seu neném. É. Então eu acho que... É no entendimento que a gente tá criando seres humanos, né? Então isso é muito grande pra gente poder, às vezes, ter outras preocupações que são genuínas, né? Mas que às vezes podem esperar, né? Porque uma coisa é assim, eu tenho que, que, que pagar, senão eu não é... vou ter comida pra comer. Eu tenho que trabalhar pra poder pagar a conta, eu tenho que trabalhar pra poder pagar o aluguel. Outra coisa é assim, é meu sucesso, minha carreira. Eu vejo na minha vida, não é assim eu tenho que pagar minhas contas, não. Eu não preciso pagar a conta, mas é meu sucesso, minha carreira, sabe assim? Então, assim, eu, eu pergunto, você precisa mesmo pagar suas contas? É pagar a conta? É para corresponder à expectativa de alguém, né, que alguém colocou em você? Porque ninguém fala que isso, não. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso, porque vai que eu não perde um emprego. Eu não quero depender de marido, eu preciso da minha carreira, entendeu? Nenhuma mulher hoje consegue não trabalhar ou trabalhar menos ou ganhar pouco, ou ganhar menos do que ela ganhava antes. Quem quer ter filho e ganhar pouco? Ninguém quer. Hum. Eu me coloco no meio também. Hum. Quem consegue? Não, a Carol faz. Ela não, a Carol trabalha pouco, gente. Eu falo para pacientes aqui. É é você, você quer ser paciente da Carol? Você corre, porque ela tem pouco horário. São poucas pessoas, poucas mulheres. Assim, eu tenho algumas pacientes, mais médico, porque... Todas as profissões em geral, né? Você vai sendo demandado, demandado, demandado. E aí se você é homem, beleza, parabéns, vai lá, porta mais. Se você é mulher, eu tô com a paciente agora, quantos dias pós-parto? Trabalhando já. Uma semana, duas semanas. Não é médica não, é uma profissão também liberal. Então assim, é difícil você curtir. E aí eu fico assim, eu fico olhando, ai ah, meu Deus, o mesmo erro que eu fiz. Eu, eu realmente, eu, o primeiro, primeiro pós-parto meu... Todos os meus pós-parts eu não parei de trabalhar, mas cada uma eu fui empurrando mais, assim. eu conseguindo ficar mais tempo só com o bebê. Mas, claro que se a gente fica né, nessa fusão que você falou, né? É. Fala dos benefícios do bebê dessa fusão. Bom, a gente consegue, beber bebê ali no, no pele a pele, igual eu falei, ele vai liberar o hormônio. E para o futuro do bebê, assim, pro primeiro ano? Pro primeiro é o desenvolvimento ano. neurológico, né? Ao contrário do que as pessoas pensam que esse excesso de dependência, esse excesso de colo pode deixar uma criança insegura, é muito contrário. A criança fica muito mais independente depois, porque ela tem as suas bases ali fortalecidas, né? Então, assim... É, esse primeiro trimestre, e, e falando assim, parece que o bebê fez três meses e uma semana, mudou, né? acabou a esterogestação, ufa, estou livre, agora eu tenho um bebê grande e, e que não vai precisar tanto de mim. E não é bem assim, né mas tem alguns teóricos que falam até que essa esterogestação duraria aí pelo menos até os nove meses de vida do bebê, né? que a gente tem a angústia da separação, que o bebê se reconhece né? como um ser independente da mãe, porque até então ele e a mãe é a mesma coisa, não tem uma individuação antes né, de, de um ano, então nove meses, um ano, a gente vê muito claro essa angústia da separação. Então assim, o bebê, a mãe sai de cena, vai no banheiro, para o bebê a mãe deixou de existir naquele momento. Ele não tem essa noção de, de ausências, né, de tempo. Então o tempo da criança é outro. Né? Então quanto mais colo, mais a criança desenvolve, se desenvolve melhor. Né? Ela está ali escutando o coração da mãe, que é, o, que é tudo que ele, que ele escutou ali durante os nove meses de gestação. A respiração da mãe entrando em compasso com a respiração do bebê, porque foram nove meses com a placenta fazendo as trocas o pulmão não funcionava dentro do útero. Né? A pele, a questão da sensorial, de, de liberação de hormônios. E a gente tem os reflexos dos bebês, né? os reflexos que são movimentos que o bebê faz sem né? Então aquele reflexo de busca que o bebê vai buscando para sugar, o reflexo de moro, que é quando a gente pega o bracinho nem solta ele faz assim para tentar se agarrar, são o bebê tem vários reflexos primitivos que se ele está no contato ali com a mãe, com a mãe fazendo uma massagem na mãozinha, mexendo, um toque, né, com o bebê livre, abraçado em cima da mãe, ele vai ter liberdade para fazer esses movimentos, esses movimentos sendo feitos de forma livre. Né? Eles vão chegar na fase de integração, numa fase que a gente vê os marcos do desenvolvimento. Né? Então, a criança que tem liberdade para fazer reflexo de humor, ela coordena bem. Na hora que esses movimentos passarem a ser intencionais, a criança vai bem pegar uma colher para comer. Hum. Né? A criança vai ter esses movimentos organizados de forma intencional. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento todo da criança ao longo da vida. Se a gente tem esse aconchego de pele com pele e colo. Então assim, não é um papo, um a pedo só, ou sabe, uma maternidade é um hip estou por conta. Uhum. Né? A gente está falando do, do desenvolvimento neurológico da criança como um todo, de aquisição de habilidades, de, de se chegar nos marcos esperados assim, para cada fase de desenvolvimento da criança. Né? E aí, é, como foi o, o antropólogo né, que estipulou assim, inicialmente essa ideia da esterogestação, de gestação durar aí pelo menos mais três meses, o pediatra americano Dr. Karp, né, uhum. que, que ficou mais famoso né, com, com a questão da esterogestação porque ele estipulou um método, e a gente vê ali com um olhar, eu vejo com um olhar crítico, né, de, de é, de querer é que, solucionar, base, né? Né? De é. querer solucionar assim, a esterogestação para os pais, né? Que a gente estipulou os 5S, é. né? Que é o shh, que a gente faz shh, fazer o, o som que simula o útero, isso acalma muito os bebês, né? O, o, o shake, né? Que é de balançar o bebê, que você, com o bebê no colo, você faz aquele balancinho, porque isso acalma o bebê, o bebê ficou nove meses ali com a mãe se movendo e ele balançando. O swaddle, né, que é o pacotinho de deixar o bebê bem apertadinho, que ele para de chorar. Porque o bebê dentro do útero, ele, né, tinha aquele aconchego. O que mais? Faltou. E o stomach position, colocar Isso, ficar, ficar de lado, o side, né, também, que é side, side, do bebezinho viradinho de lado. E o sucking, né, que é de, que é de sugar. Então ele, ele, ele conseguiu, assim, meio de uma forma meio cartesiana e ocidentalizada, fazer essas regras. Uhum. Para auxiliar os pais na hora que o neném tá ali descoordenado, uhum. né? Porque o bebê, ele tem um sistema neurológico imaturo, é como se fosse um enovelado, uhum. né? Que ele não sabe de onde que vem o incômodo, ele é puramente sensorial. Então, isso é uma forma da gente organizar o bebê, acalmar o bebê, porque também não adianta a gente tentar colocar o bebê chorando no peito, às vezes o bebê tá lá e não acha peito, né? Um bebê desorganizado, ele dificilmente se acalma. Então, são técnicas válidas né, que são usadas para a gente acalmar o bebê. E aí, assim, o um, um meu olhar assim, de crítica é que isso seja feito para acalmar quando a gente não tem o recurso do colo, quando a gente não está conseguindo ali no pele a pele, quando a mãe está num nível de ansiedade que ela não consegue acolher. Né? Porque assim, a ansiedade ela é contagiante. Uhum. Então, se a gente não tem esse ambiente, a gente pode lançar a mão né, da técnica. Mas hoje em dia, inclusive, o suédo está um pouco mais em desuso, porque a gente aperta muito o bebê, a gente impede que ele tenha esses movimentos involuntários, né? a gente está impedindo que ele tenha... Principalmente né, o principal reflete de Moro, né, que é isso, que deixa o sono do bebê realmente mais superficial uhum. e tem relação com evitar a morte súbita. Então, se o bebê tem um padrão de sono superficial, se faz um barulho e o bebê se assusta, ele está sendo protegido contra mal morte sub, é um bebê que não aprofunda no sono. Então, assim, o comportamento do bebê, ele é todo muito explicado, né? Então, não é um bebê assustado, não é um bebê chorão, não é um bebê manipulador, não é um bebê preguiçoso, porque a nossa tendência é rotular, né? Então, é, as questões, né, a minha crítica aos 5S em relação a isso, a gente não empacotar tão forte, inclusive para o desenvolvimento do quadril. A gente sabe que se a gente imobiliza o bebê com as perninhas retificadas, esticadas, sendo que a posição fisiológica é aquela perna igual o sapinho, né, o bebê está com a perninha aberta, a gente pode atrapalhar no desenvolvimento do quadril e ter a displasia congênita de quadril, porque ela pode ter um quadro evolutivo, né? a questão do sono, que é mais seguro que ele fique dormindo de barriga para cima sem estar encoberto, é, né, envolto em mantas e não estar tá apertado. A questão do dormir de lado, né, também, que a gente tem risco de sufocamento. Então, o bebê acalmou, você colocou de lado. Eu gosto muito de ensinar o pai, a mãe, né, a colocar o bebê com o rostinho aqui e segurar o bebê, passar o braço por debaixo da barriga do bebê, segurando, a gente não tem boneco, segurando o pezinho do bebê com as mãos. Então a barriguinha fica em contato com o braço, fica junto do corpo e a gente pode dar a própria mãozinha do bebê para o bebê sugar, para ele se acalmar enquanto a mãe se acalma, para poder arrumar o um ambiente, né, para o colo, para favorecer depois o colo. Então são assim, esses cuidados, né, de não empacotar firme o bebê, fazer só para conter o choro, é, a posição de lado que não é segura para dormir. Quando ele fala de sucção, dá margem para uso de chupeta, que a gente sabe que tem uhum, riscos uhum. né, de desmame, e enfim. Então, tem esses porém, essa ressalva, que, que a gente tem que lembrar, né? Porque, de certa forma, é uma maneira da gente afastar o bebê da mãe, uhum, né? Uhum. Tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Vou ler aqui os comentários aqui das pessoas. A Bianca, que live maravilhosa, obrigada. Yasmin, isso mesmo. A Karina, eu gosto de trabalhar e ter minha independência, mas morro de inveja de mulheres que podem ser só mães. Fico muito cansada. <risos> Sim. Sara, era meu sonho ter um parto normal, mas como dissera que não conseguiria, fiz minha laqueadora no segundo filho. Bianca, a mãe condicional, na hora que pega no colo, acabou, meu coração, meu amor. É. E, assim, as pessoas têm medo, né, assim, é, de falar, ah, o bebê só fica no peito, mama de pouquinho em pouquinho, né, fazendo meu peito chupeta. É exaustivo, assim, não tem como falar que não é, né, porque é exaustivo. O bebê tá aquela sugada bobinha, que fica, que fica, que fica, dormindo, a gente quer se desvencilhar, o bebê vai, acorda e volta, com toda a força, né. Mas faz parte, a gente não tá fazendo nada errado, eu acho que uhum. isso é que a gente tem que ser firme, de que tá tudo bem o bebê fazer sucção nutritiva, tá tudo bem dar colo sempre, tá tudo bem atender o bebê prontamente, né? Evitar que o bebê chegue num nível de exaustão muito grande pra gente acolher, senão fica muito mais difícil acalmar o bebê depois. O que mais? Pessoal, eu coloquei para vocês o link... Do projeto 12 meses, né? Que é esse projeto que a gente fez aqui na vila, que é um projeto que tem 37 vídeos, é um curso online, que tem 37 vídeos com tudo que vocês precisam saber sobre gravidez, parto e os três primeiros meses do bebê. Então, nossa equipe aqui de médicos, a gente gravou esse curso. Por que, que chama 12 meses? Né? Porque a gente entendeu que falar só da gravidez do parto não era o suficiente para vocês. Então a gente veio, a Carol não estava aqui ainda quando a gente gravou, foi a Vivian que gravou, foi a outra pediatra aqui da nossa equipe. Então falando tudo para vocês sobre essa esterogestação, sobre esses três primeiros meses do bebê e mais uma série de cursos e vídeos falando sobre parto. Tem também aquele livro que eu fiz, sobre parto normal para vocês lerem, e todo o suporte da nossa equipe, com aulas ao vivo também, todas as aulas durante um ano, o que acontece aqui na nossa clínica, vocês vão poder acompanhar quantas vezes vocês quiserem, e mais o suporte via Telegram com a nossa equipe de 12 enfermeiras. Isso porque a gente quer levar para todas as pessoas que falam português, o que a gente acredita né, a gente quer levar isso para vocês. Então, a parte, ah, aliás, a falando que é um excelente material. <risos> e a gente fez com o maior carinho, porque depois da pandemia, o que aconteceu? Depois da pandemia, aconteceu que aconteceu é que as pessoas não pod... a gente não pôde mais dar os cursos presenciais e as pessoas começaram a pedir pra gente gravar. Então, aí, no começo da pandemia, a gente começou a gravar e há algum tempo atrás ficou pronto esse material. E aí, a gente resolveu que a partir de agora desse mês, quem estiver presente aqui nas nossas lives, vai ganhar esse bônus, é, então é só enviar aqui o e-mail que o pessoal da produção vai enviar para vocês o bônus para o e-mail de vocês. vocês têm mais alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa mais, aproveita a Carol aqui sobre extra-gestação, 12 meses do bebê. Hoje deu muita gente aí, viu? Muita gente nos assistindo. Bem, então, eu vou convidar vocês para participarem semana que vem, na próxima live, que aí a gente vai voltar um pouquinho aí nesses 12 meses e vamos falar de parto. Jussara, muito obrigada Sim. pelo elogio. Nós vamos falar, então, na semana que vem. Gêmeos devem dormir no mesmo berço? Não. Por que não? Pelo risco de sufocamento, né? Apesar de ser uhum. muito bonitinho, ah, né, é. os dois juntinhos assim, é. a gente acha tão lindo. É. Mas não pode. Tem Então, na semana que vem, eu vou estar aqui com a doutora Ana Carolina Obstetra pra falar pra vocês sobre os riscos e benefícios de tomar anestesia no parto, tá bom? Anestesia ou analgesia no parto. Uhum. Vamos falar disso. Mais uma pergunta? É. Estou com um bebê de três meses hoje. Melhor meu quarto ou no dele mesmo? Opção de vocês. né? Ninguém, ninguém pode interferir nisso. né? uma opção da família. É, a sociedade de pediatria recomenda, então, uma recomendação, que o bebê, pelo menos nos, três primeiros, nos seis primeiros meses, durma no mesmo ambiente que o cuidador. Então... Se for no quarto do bebê, é interessante às vezes que quem for cuidar fique dormindo no mesmo quarto. É, no bercinho do bebê, né, tomar as precauções para não evitar sufocamento, morte súbita, né, que é evitar os coxins, aqueles protetores de berço, cobertores, né, e se for no quarto dos pais, os ruídos acordam a mãe, né, a mãe tem um sono muito mais leve depois que vira mãe, né, quer dizer. <risos> sim, sim, sim. Nunca mais. Parei é. nunca mais dormiu? Já ouviram isso? É. super real. Uma semana na Natal separada da mãe causa prejuízos emocionais para esse bebê. Hum. Nesse bebê vai ser suprido depois, né? A gente tem aí epigenética que não me deixa mentir, assim. São várias pesquisas que se, se houve algum, alguma ausência, algum dano, isso pode ser revertido. Com afeto, com colo, com cuidado, com responsividade materna e depois isso é recuperado. E a gente, gente, eu já vi tanta coisa, tanta coisa, assim, né Carol, assim, tantos bebês de CTI que são tão amados e tão respeitados, e tantas mães lindas de CTI, assim, que vão lá, que estão em cima, e cada vez mais os Cti são tão acolhedores e tão abertos para as mães. Sim. Nossa, assim, eu tenho acompanhado tanto carinho, tanto amor Inclusive e a beleza. gente faz o método canguru dentro do CTI né? E o método canguru é, é dessa teoria também Do bebê pele a pele para terminar de se desenvolver né? Então foi é um método, o um método canguru Tem deve... os alojamentos canguru né? o bebê ganhar peso no colo A gente tá com um paciente agora Ela tá com a Juliana de Matheus a... Ela tá o tempo inteiro no grupo aqui, ó o neném dela nasceu com 27 ou 28. Ah, é o Pedro. O Pedro? É. Gente, tá no peito exclusivo. Será é, que ela tá falando na no grupo hoje? Tem um grupo de pós-parto hoje aqui. Ele tá fazendo cocô no vaso. <risos> Você é técnica de fazer cocô no vaso? Pra eu falar? Ah, não, eu, eu não sou adepta disso. Né? Não, nem eu. Mas ela ela eu faz, já... gente, tudo que vocês imaginarem de coisa, de novidade. De, assim, aleitamento exclusivo, grudado no, no peito o dia inteiro, com sling sim o neném é um grude, um grude com ela, assim, gente, eu fico impressionada com o amor, ela teve cinco perdas, o neném nasceu com, sei lá, 27 semanas, ou... foi muito é prematuro, muito prematuro, muito prematuro, gente, um assim, olha, e foi um susto, ela ficava grudada naquele CTI, quase morava lá dentro, assim, sabe, ela praticamente levou um colchão e deitou lá do lado, só não podia dormir, só não dormia porque não podia dormir lá mesmo, nem sei se pode dormir. Acho que tem que sair meia-noite e chegar às seis, é uma coisa tem que ser assim. que pode, depende. É, de lá, dois lá dois eu não sei se pode ou não pode dormir, mas não dá pra não dá morar lá, sabe? Uhum. Mas ela quase que só ia em casa tomar banho, praticamente. E assim, o neném dela, a coisa mais fofa do meu, eu quase que choro quando eu encontro com ela aqui na vila. Assim, a, coisa mais... assim, a gente fica emocionada, assim. Claro que é uma dedicação, né? Mãe de CTI, assim, olha... tirar o chapéu, né? eu não sei o que dizer pra vocês, assim, eu não sei o que falar, porque, é. nossa, olha, é, uma, é, uma, força, é uma profissão sim. que eu não dou conta, gente, ser médico, de CTI de neném, meu Deus, porque assim, é, é muita emoção, assim, porque eles recebem muito amor, gente, e amor daquelas técnicas de enfermagem, dos pediatros, o CTI que eu mais tenho ida é de uma maternidade, que eu muito vou, que se chama neocentro. É todo escuro, tem umas luzinhas azuis bem fraquinhas, parece um útero lá dentro, assim. Esses neném CTI eles recebem muito amor, eu acho que eles têm muito mais, até mais amor do que o nosso assim. Tem todo um carinho, um cuidado. Claro, né, assim, tem cheio de acesso venoso, cheio de medicamento. Tem tudo aquilo, né, assim, tem todo, mas assim, eles acham que eles sentem que estão lutando pela vida dele, uhum. né, assim. É o cheiro da mãe importante, tudo, tudo é muito importante, porque ele é muito sensorial, né? É. O bebê é só, só sensorial ali, né? Então, assim, o nosso cérebro vai ficar pronto perto dos 20 anos, né? Do nosso corte pré ah, foi é. Então, assim, é muito mais ali periférico do que uma coisa muito organizada. Tem um tanto aqui, ó. A é... um suas laves, obrigada. Ale, uma semana... Lória, não se usa mais travesseiro de reflux? Não. Não? Não. E aí, refluxo, achou que é jeito? Fica refluxando? <risos> Fica refluxando? Não, porque o que, que acontece? A sociedade de pediatria viu que o risco para morte súbita é muito maior do que o benefício que pode ser o feito para refluxo. Porque ele escorrega. E então, ele óbvio. pode escorregar e pode fechar a via aérea, sufocamento, então não compensa. Uhum. O risco para sufocamento morte súbita é maior do que o benefício que ele poderia causar para refluxo. Sabia não, tá vendo? Então, todos os meus correram risco. <risos> Lume Conceito. Ah, joia. Vamos mandar para você, viu, Lume? Bianca Rosa Menezes também mandou. Gente, mais alguém quer receber aí? Mande agora o Cálice -se para sempre. Mais alguém quiser receber aí no seu e-mail o desconto para poder fazer o curso? Que a gente vai encaminhar aqui para a equipe do curso. Então, tá bom. Muito obrigada para todos vocês. Nos encontraremos, então, semana que vem. Tchau, tchau. noite.